vamos falar da limitação de franquia de internet fixa esse é um assunto que eu posso falar com bastante tranquilidade porque a minha área é a área de ti eu sou analista de sistemas trabalhei com gestão do conhecimento e blau mas eu não vou apelar aqui a autoridade até porque não vem ao caso não trabalho com rede há muito tempo mas eu senti que a gente tinha que começar a falar dessa coisa de limitação de ban... de franquia de banda larga explicando o que é realmente a banda larga como é que funciona mas de uma forma muito simples o o pessoal comparou aí com... teve gente comparando com... das teles, né? Comparando com energia elétrica. Quanto mais energia elétrica você consome, mais você paga. Quanto mais banda você consome, quanto maior a franquia, quanto mais dados você transmite, mais você paga. Só que essa comparação não está correta. Por que não? Porque vamos continuar então com a comparação da eletricidade. Alguém produz eletricidade, joga no tubo de eletricidade, que é a rede elétrica, e esse tubo traz a eletricidade até a sua casa. Então, se você consome 100 unidades de eletricidade, você paga 100 unidades de eletricidade. Você alguma vez já pagou pelo fio de cobre que chega na sua casa com energia? Não, você não paga, isso faz parte do serviço. Ele está embutido, é uma commodity, o valor dele é irrisório dentro do que você vai ter que pagar pela luz que você consome. Na internet é diferente, você tem os tubinhos, tudo é tubinho. Pode ser internet por rádio, mas é um tubinho de rádio, vamos dizer assim, um tubinho virtual. Ou é tubinho de fibra ótica, ou é tubinho de, de cobre, o que seja, é um tubinho que vai chegar na tua casa e esse tubinho é diferente do tubinho de energia num ponto. Ele está programado para transportar no máximo 10 unidades de é, dados, supondo, tá? 10 megabits que seja, por segundo é diferente da eletricidade. Por quê? Porque quem te dá esses dados que estão caminhando pelo tubinho da banda larga não é a tua operadora. Quem te dá esses dados é o YouTube, é o Facebook, é o Twitter e esses dados em primeira mão são feitos por quem por pessoas como eu, pessoas como você, que escrevem coisas e mandam a internet e essas coisas vão fluindo. Os dados são a energia da internet. Só que, geralmente é grátis, né? A não ser que seja uma coisa paga, né? Ah, eu pago a assinatura da revista tal, você vai receber aquele negócio pago em geral, é grátis. Como esse vídeo, é, eu pelo menos não recebo nada, quer dizer, devo receber lá dois centavos se for muito visto. Já é bem diferente. O produto da internet são dados, o produto da energia elétrica é energia elétrica. A internet chega até você pelos dutos, que muitas vezes são os mesmos dutos da energia elétrica, ou os mesmos... Dutos, não, da energia elétrica não se usa mais, não chegou a se usar, pelo duto do telefone. Então, o que acontece? A operadora, a provedora de internet coloca o tubinho até a tua casa e te fala assim, ó, oh, esse tubinho aí passa 10 megabits por segundo. Se você usar o tubinho, você gastou você vai gastando a cada segundo 10 megabits, divide por 8 que dá quantos bytes dá, se você não usar, você não consumiu e não transmitiu é, nada de internet, não usou aquele tubinho que está lá, o que você paga na banda larga é o tubinho, diferente da eletricidade que você não paga pelo tubinho, você paga pela é, energia, na internet você paga pelo tubinho e não paga pelos dados. A não ser que você seja um serviço pago. Então, qual é a grande questão desse ponto? É que não há justificativa para você cobrar para você a tele, né, para você pagar, mais pelo tubo, dependendo da quantidade de dados que está passando nele. Aquele tubo passa 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo. Aí, aí fala-se, né, não, mas é uma, coisa, uma questão de justiça a gente tem que construir uma rede de internet que, que tenha capacidade para 100 megabits por segundo, porque tem gente que usa 100 megabits por segundo. Quem usa 100 megabits por segundo paga pelo tubo de 100 megabits por segundo. Aí, pode, aí eles podem falar ainda né, que não, mas até a casa dele, mas a gente tem que ter toda uma estrutura né, de 100 megabits por segundo, o que também não se justifica. Você fala, ah, mas no exterior, Canadá, Estados Unidos, ainda até acho que nem tanto. É assim que acontece. Primeiro que não é assim que acontece. Acontece sim, mas não, é em todas, não são todas as operadoras, não são todos os provedoras de acesso à internet que limitam o, a tua franquia. Quando limitam, você pode pagar uma... uma um, eu vou falar no final e tem também... Ah, tudo que eu estou dizendo aqui vai estar tá dito um pouco mais detalhado num post que eu escrevi no meu blog, está linkado na descrição do vídeo. Valeu? Então, você tem a diferença que lá, a mais importante, é que lá já está sendo discutido isso. Nesse post que eu falei, tem um artigo é, defendendo que não é nem questão de congestionamento de dados é, e nem mesmo questão, essa que eu acabei de falar, de é, ser justo, né? de quem usa pouca internet não pagar por quem usa muito. Não se justifica tecnicamente. Tá? Tem umas tecnicidades aí de esses tubos que chegam na tua casa, eles têm que passar para os hubs, mas não se justifica. Lá nos Estados Unidos, é, por exemplo, eu sei que a faixa de lucro deles é de 90%. No Brasil, é bem provável que seja muito mais. Basta você ver que no Canadá, por exemplo, você paga por uma banda larga de 100 megabits por segundo com uma franquia de 500 gigabytes, multiplica por 8 para saber quantos bits é, você paga tipo 60 dólares, que é o, o importante é, é mais ou menos 6% do salário mínimo deles. No Brasil, com 6% do salário mínimo, vamos chutar para cima do salário mínimo, digamos que seja mil, está menos que 1.000, não está? Digamos que seja mil. 6% são 60 reais. Com 60 reais, você teria direito a uma banda larga de 100 megabits com 500 giga de franquia sendo que com um terço desse valor ou seja mais 20 reais né mantendo a comparação dos salários mínimos no, com 80 reais você teria a franquia ilimitada é uma coisa que o pessoal que é youtuber lá pra fora que produz vídeo que trabalha com muito com muito dado muito dropbox etc ou empresa compartilhada com muita gente acaba recorrendo né? no brasil você paga na faixa de 30% do, do salário mínimo por uma banda larga de, se não me engano, uns 20 mega, 10 mega dá uma olhada aí como é que tá, dependendo da tua região a boa notícia é isso é insustentável, mesmo que as operadoras é, as provedoras de internet façam isso eu não vejo como seria sustentável essa situação, porque a economia moderna ela é digital o produto da economia moderna são vídeos, Netflix, música, diesel, diesel etc. Deezer é uma banda. É... Enfim, dados, revistas, textos. O produto da internet não é o tubinho que carrega os dados. Na hora que você impõe o tubinho como um nó importante da economia digital, você, na verdade, sabota toda a outra economia digital, colocando o Brasil numa situação é, economicamente Delicada, sem falar que Facebook, Google, Netflix e outros não vão ficar quietos. O que eles vão acabar fazendo, se vários operadores resolvem fazer, é, provedores resolvem fazer isso, é que eles vão lançar, dar um jeito de lançar uma internet deles de 40 reais com lenta de 10 megabits por segundo, com 500 gigas e vai tudo para as favas, vai embora vivo, vai embora oi, vai embora GVT, vai embora o pessoal todo. E é importante esse ponto, que antes que eu esqueça, ah, até o momento só Vivo se manifestou, que comprou a GBT, então vai a GBT junto, é, declarando que realmente vai, final do ano, impor os limites de 10GB e o, mais, o maior deles seria 130 GB. É, uma pessoa sozinha, na, trabalhando 4 horas por dia, vai, tem um, no post também tem um vídeo e um artigo linkado que fala quanto que gasta uma pessoa trabalhando sozinha, na faixa de 78 GB, 80GB, uma pessoa só moderada, usando moderadamente a internet. As outras não se manifestaram ainda, mas a Oi e a NET já têm os seus contratos, previsto é, uma franquia, um limite de franquia, só que eles não praticam. A TIM Live se manifestou, falando que não vai ter, e o mais importante, ao meu ver, é, existem outras pro, uh, provedoras de acesso à internet, Predialnet, Predialnet fica revezando com uma outra, com, com as duas mais rápidas do Brasil, inclusive o duplex, ou seja, o upload é, tão, é quase tão rápido quanto o download, e a, a, a segunda, é, uma das duas, a Pedialnet não tem limite, a outra tem limite de franquia, não é muito alto, mas a questão é, existe um monte de empresa é, alternativa, vamos dizer, 60% e menores, que dão é, acesso à internet também, tem também no post que eu coloquei linkado na descrição, um artigo do YouTube falando, listando é, várias operadoras que estão comprometidas em não cobrar é, franquia. Dito isso, estou né é, não passará, mas não podemos ficar calados. A gente precisa é, se mobilizar e falar que não é palhaçada. É, a gente já está meio cansado de palhaçada no Brasil, né? que é, é um ponto que o pessoal fala assim: só no Brasil acontece, mas é bom que seja só no Brasil, a gente tem essa percepção. Não é só no Brasil, não, mas é bom que a gente tenha essa percepção. É, que rolam essas pataquadas E a gente... Está na hora de a gente aprender falar assim, Não, cara, não dá, olha só Está comprando com a pataquada nos Estados Unidos Então você vai... Quer praticar igual lá, igual ao Canadá Então você vai praticar a mesma velocidade o mesmo, A mesma franquia a mesma, a mesma base de franquia E, principalmente, o mesmo preço Por que, que aqui vai ser mais caro? O nosso mercado é maior do que o de... O Canadá tem um punhado de gente, gente Pelo amor de Deus é, Então é isso Converse com os seus amigos, eu sei que meu alcance é ínfimo, mas está aqui, lá 50, 100 pessoas vão ver esse negócio. Né? E também que se sabe, às vezes os vídeos dão certo e 10 mil pessoas vêm, não importa. Se 50 pessoas assistirem o um vídeo e cada uma delas comentar com 50 pessoas, né? 5 25, é 5 25, co... 2.500 pessoas já é alguma coisa. Enfim, é assim que funciona o mundo moderno. Pequenas vozesinhas vão se somando e dão um vozão. E é o que eu acho que você tem que fazer. Usa lá o hashtag internetjusta, Twitter, Facebook, seu blog. Seu blog está morto, está parado lá, está em hibernação, está em coma. Revive o teu blog, porque vale a pena. Porque quem sofre não é o cara produtor de conteúdo. Ele vai dar um jeito. Né? É quem sofre é todo mundo, porque as pessoas começam é, a não poder usar a internet. Você vai ter que limitar o teu uso ou você vai gastar uma fortuna de internet. vocês as pessoas... Quem produz para a internet vai produzir para outras coisas, você vai... É, é um caos, é um desastre para todo mundo. Para quem produz, para quem consome, para grandes empresas que dependem desse tráfego de internet, é, para montar seus negócios, para viabilidade do Brasil como uma incubadora de empresas, de, que já, já é ruim, mas tem umas empresas que crescem aqui, da era digital, enfim. A gente tem que saber, e também não vai assim... Ah, tem o um pessoal falando assim não usa o máximo da internet que você puder para eles verem que a gente precisa de mais internet do que 10 giga por mês eu acho um pouco ingenuidade eu acho que as teles não estão preocupadas com isso duvido muito que eles tenham feito um levantamento e o levantamento tenha dado de fato que a média de uso do brasileiro é 10 giga né? é só você sair conversando com as pessoas pela rua gente que você acha que é pobre e perguntar assim, ah sei tem netflix você vê que um monte de gente tem acho que não é uma certa ingenuidade mas use, não vai deixar de usar a sua internet antes de começar a limitar essa internet. Cara, a internet é tua, a internet tem que ser livre e você tem que ter como é, jogar tua voz, ouvir a voz dos outros e vai que vai. Entendeu? Não vai ficar se antecipando, não. E berra, liga pra tua operadora, pra, tu, pra tua provedora. Vem cá, vocês vão limitar esse negócio? Como é que eu faço para sair? Até quando que vai meu contrato? Liga para outras que já se comprometeram a não colocar limite de franquia assim, quando que vocês vão chegar aqui na minha região? Né? Fala com o pessoal do teu prédio. Né? Olha, descobri que tem uma, uma, uma provedora de acesso à internet que se tiver 10 pessoas eles puxam o cabo de fibra ótica para cá. Vai se mobilizando e vamos combinar que as nossas grandes telas estão uma porcaria. Pode ser uma ótima oportunidade o Brasil da gente é, alimentar pequenas provedoras de acesso à internet com uma grande qualidade, com poucos clientes e é, é, não é tão caro assim você montar um provedor de internet é, hoje em dia. Se você, existe dinheiro para isso, o Brasil é um mercado grande, né? cabe. É isso, você gostou do vídeo, dá um joinha, não gostou do vídeo, dá o dislike, explica, por favor. Não é o primeiro vídeo que você viu do canal, os vídeos não, são mais ou menos nessa pegada mesmo, mas não é o primeiro vídeo que você está vendo, está curtindo, assina o canal, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e é isso. Até mais.